Faça parte da história no mercado medieval de óleo. Venha sentir o fogo na Idade Média. Torneio-se a tabernas, teatro, música, festas e folganças. 18 de julho a 4 de agosto. Aberto de quinta a domingo.